Fizemos de forma diferente, assim, só mudamos aqui de lugar. Para não ficar essa. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, os caras estão meio mesmo jeitinho, mesma roupa e tal, tal, tal, né? Então é, vamos. vamos fazer pergunta alguma coisa diferente, então, né? Trocamos o <risos> um lado aqui. Beleza? Mas o assunto é o mesmo, crase. Ok? Então, crase, como vai ser cobrado na Vuneta, como pode ser cobrado na Vunésia, okay? É isso Ok. Então, então, na expressão distância a pé, não se emprega o acento da crase no A. Tem uma razão para isso, ok? Isso acontece pelo mesmo motivo na alternativa. Então, você quer entender primeiramente qual a razão de não ter o acento indicador de crase aqui e depois verificar qual delas tem em função do mesmo é, da mesma situação, em função da mesma razão aqui. Todas as cinco estão corretas de não ter o acento. Tá? É. Então se fôssemos analisar gramaticalmente as, as cinco orações, as cinco alternativas, todas são completas, todas são corretas não tem não tem o que o que justificar mas eu quero quer saber agora qual é a razão qual é a razão de não ter acento você pode explicar aqui pelo menos aqui Thiago tá. gente, distância Bom. a pé não se usa acento quando a vier antes de uma palavra masculina ok nesse caso eu vou ter apenas a preposição do termo regente distância a alguma coisa ok então nesse caso, pé, por ser uma palavra masculina, se tivesse uma palavra acompanhando, seria o artigo o". o. E aí seria a distância ao pé. Fica, e é muito estranho. estranho. Então, nesse caso temos apenas essa <risos> preposição, não tem o um artigo ali. É isso aí. E aí como o Thiago falou, a banca faz isso, ela procura que ela quer que você marque a alternativa que esteja na mesma regra da frase que ela dá aqui assim. Da, acima. Ela não está dizendo que esta frase aqui está errada, né, Thiago? Ela não entra nesse método. Oh, Ó, a frase está errada, está certa ou está errada, não. Ela quer saber o porquê, qual a razão desse cara aqui está sendo utilizado da mesma forma que este. Beleza? Tiago já falou para vocês que é porque temos um termo aqui que está no masculino. Então vamos procurar aqui um termo que também está no masculino. Certo, Tiagão? Letra A. É preciso comparecer a festas. Neste caso aqui, festas. Feminino, certo? Mas fala aí, Tiagão, por que, que não tem aqui? Não tem, porque está no plural. Então, o A, A, no singular, antes de plural, não vai ser acentuado, porque temos apenas a preposição. Isso aí. Okay? E percebam que festas está bem generalizado o sentido. Se fosse, se fôssemos especificar algum tipo de festa, esse A estaria no plural. E aí sim teríamos que ter o acento. Isso aí. E é preciso comparecer às festas. Da escola, as festas juninas, as festas, enfim, especificando que tipo de festa é. Aí teria que ter o assento. Como não tem especificante, não tem por que colocar. Então, a, a dica, a dica também, quando cair alguma questão Desculpa, de. Especificador, não especificante. É, a, a, a dica, então, para quando cair esse tipo de questão, que se está certo, quando tem, quando não tem, que é outro tipo também da banca perguntar, quando está certo o uso da crase, né? Essas coisas. Pô, quando vocês baterem o olho não há, não há. E logo depois do A tiver uma palavra no plural, ou nem penso duas vezes, tá? É, não posso colocar o acento grave aqui, tá bom? Certo, Tiagão? Certinho. Letra B. Vai pagar a perder de vista. E aí, Tiagão? Por que, que eu não posso colocar o acento grave aqui? É, na verdade, essa é uma frase que nós professores usamos bastante. vai comprar um carro? É, pagar. <risos> pagar é pagar a perder de vista, né? <risos> famoso boleto bíblia, então, casa, casa, tudo que foi comprar é assim, certo? A não ser que vocês nos ajudem compartilhando bastante esse vídeo, a gente vira youtuber de verdade. É, olhei. E aí começa a, a bombar a internet, tá? Sonho meu. Coloca lá, Vitor, sonho Sonho meu, mesmo. vai lá. Mas voltando aqui, galera. Por que é que não vai ter o acento? Porque perder é um verbo. Verbo, verbo não flexiona em gênero. Portanto, não tem como colocar artigo ou, é a ou o, antes do verbo. Só vai ter preposição. Beleza? Antes de verbo, não se usa o acento indicador de crátis. Vamos para a letra D? Dá um pulo, um Melhor. salto aqui. Viajou a Brasília. Por que, Tiagão, que eu não tenho acento grave aqui? Olha que interessante. Para fazer... Quando nós temos aqui o termo que vem no final, né? Acompanhado de um... Nos que remete a ideia de lugar, a gente tem um poeminha que a gente pode usar. Se voar... É, desculpa. É, se voar e volto dar... Crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Né? Então esse poeminha nos mostra que se, se a gente trocar os verbos que apareçam pelo verbo ir e voltar e fazer essa relação, mas só funciona com coisas que tiverem, nos derem essa ideia de lugar. De lugar tá? né? Só funciona assim. É, nós vamos ver se tem crase ou não. Então olha só, vou a Brasília, volto de, de Brasília. Brasília. Eu não volto da Brasília, por isso que não vai ter o acento. Okay? Nesse caso, eu tenho apenas a preposição. Não tenho o artigo. Okay? Diferente se eu falasse, por exemplo, viajou a Bahia. Vou à Bahia. Volto da, da Bahia. Bahia. Bahia. Beleza? Aí seria diferente, outra coisa. Tá? Letra E. Vai começar a viajar. E aí, Tiagão, de novo, né? Voltamos para a letra B. É né? isso aí. Uma vez, mais uma vez, viajar, verbo, verbo. ok? E sempre dessa maneira. Perceba que nas duas situações eu tenho que começar a pagar. É, desculpa. Começar a viajar. Pagar a perder. São expressões, né? Locuções verbais. Ou seja, em locuções verbais, quando aparece o A, não se usa acento jamais. Beleza. Vamos então para a alternativa correta, a alternativa C. Gostava de andar a cavalo. E aí, Tiagão? Não tem acento. E aí, por que, que não tem o um acento? Porque cavalo é uma palavra masculina. E Pé é... também é uma palavra masculina. Eis aqui a razão, certo? Certo. Então, letra C, a alternativa correta. Beleza? É legal a gente falar é. um pouquinho sobre essa questão de palavras masculinas, porque em algumas situações temos palavra masculina, mas temos é, a expressão a moda D implícita, né, Sim, Victor? sim, isso. No caso, por exemplo, de Salto a luz 15. Isso. Né? Que vai ter salto à moda que Luiz XV usava. Uhum. E aí, outro dia, saiu aquela dúvida da gente, é. né, Vitor? Frango <risos> a passarinho, bife é cavalo, e aí fomos pesquisar. Muitos gramáticos dizem que tem um acento, porque a expressão a moda D está é implícita, outros, muitos gramáticos, dizem que não. E aí, a gente foi até a Academia Brasileira de Letras. <risos> Quem manda? Né? Quem manda? Fizemos a pergunta. E aí, a academia respondeu: O quê, Tiagão? Que. Não. não. Desse é. jeito, né? Agora a crítica minha. Eu queria saber o porquê. Não. Porquê? Não. Eles só responderam não. Mas enfim, aí é. né, eu também não fiz a pergunta correta, né? Quando a gente enviou o e-mail, né, eu, por exemplo, só perguntei Tem acento? É. Né, eles responderam não. não. Né? Eu não soube elaborar o enunciado pra eles. <risos> a culpa foi minha. Mas a, a questão é, tá, pessoal? É... Há situações, há situações nas quais a gente pode colocar o acento grave antes de palavras masculinas, tá? O Thiago acabou de falar o caso do A, que dá a ideia de moda de, a moda de. Então, se eu vir, por exemplo, um dia, agora, Copa do Mundo, tá chegando, pá, e aí o cara dá um drible da mesma forma que o Garrincha costumava dar o drible. Eu vou dizer que... Deu um drible a Garrincha. E aí esse A eu coloco acento grave, porque é a moda do Garrincha, é o estilo do Garrincha. Certo, Tiago? Certo, aí sim. Ok? E se não tiver a expressão é a moda D, então não vai ter o acento, porque é a palavra masculina. Ok? Né? Como eu estava falando sobre é, o frango ao passarinho, o bife a cavalo, né? E até é engraçado, se a gente parar para a lógica, né? Tá errado o bife de cavalo, devia ser o contrário. Devia ser o bife em cima do ovo, não ovo em cima do bife, não é? é? o bife montado no ovo como se fosse um cavalo. Mas brincadeiras à parte, né? A nossa língua tem essas... essas Esses detalhes, essas particularidades. Particularidades né? que só enriquecem, na verdade, é as discussões e o estudo mais sobre a língua. Okay? Então essa foi a nossa semana de decisão ao Nesp. É, esperamos que vocês tenham gostado. É... Agora, você, agora você fala, o que, é que a galera tem que fazer? Agora, o que tem que fazer? Curtir, comentar, compartilhar. Compartilhar em tudo quanto é lugar, ok? Aproveitar já, se inscrever também, é, nos seguir lá no Instagram, no Café com Linguagem, né? Arroba Café com Linguagem. no Facebook tem nossa página também. Temos um grupo também no Facebook para tirar dúvidas, então se você tem dúvida, posta lá e a gente responde. Okay? Então, sempre que a gente falar sobre... Né? Alguma coisa de, de português, você ficar com dúvida ainda, vai lá no grupo, coloca. Ou manda pelo direct também, manda, é. manda mensagem, à vontade enfim. Fiquem, fiquem à vontade, né? Vocês são, são livres. Estão fiquem vendo? à vontade ou à vontade com um acento grave, certo? Sim, expressão <risos> feminina. Expressão é assim. feminina. Galerinha, olha só, aconteceu um imprevisto aqui, né Thiago? Acontece, né? Nos ah, melhores programas. É isso aí, nos melhores programas. Nos melhores né? canais. Canais, canais. Então é o seguinte, é, tivemos um problema com a câmera aqui, acabou a bateria e tal, enfim. Temos um último recado aí pra vocês, fala aí Tiagão. É, amanhã, dia 23 de junho, das 16 às 20 horas, 21 horas, lá na Itec Fernando Prestes, vai rolar o nosso PI, nossa festa junina, PI, Projeto Integração, ok? E aí as quadrilhas amanhã estão sensacionais. Nosso tema esse ano são universos alternativos. Então, vai Top, ter quadrilha. Tá Marvel, Game of Thrones, é, Tolkien, né? Senhor dos Anéis, Harry Potter, é, Star Wars, tá sim, sensacional. Então, é só chegar lá. A entrada, dois reais e, e vai ter comida, vai ter pastel, vai ter lanche. Comida, comida. E vai ser muito bom, ok? <risos> e detalhe, agora, tarde, eu tô indo, daqui a pouco, vou descolorir a barba, porque eu vou fazer uma participação como Gandalf no, na, na, na, na quadrilha dos alunos, okay? Manda bem, manda é, bem. Então, vamos descolorir a barba. Era para descolorir para ficar ruivo, mas não, não, não atingimos os mil inscritos lá em março. fazer Ciência, o quê? fazer o quê? Para ficar... Né? Vou, descolorir, deixar branca, ok? Pra fazer o Gandalf. E, mas estamos tá valendo o desafio ainda, tá? Se vocês né, fizerem uma, uma forcinha aí pra chegarmos a mil, depois de branco posso deixar vermelho. Tira a minha okay? também, tá é, na hora. né? na <risos> Beleza? Valeu, Forte abraço, galera. Até. Forte abração e fiquem com Deus.